Mais de 8 mil vagas em cursos gratuitos na área de comunicações. É o que oferece o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec. A ideia é formar mão de obra para um mercado em expansão. Confira na reportagem de Adriano Godoy. Nada de só ter estudante sentado na cadeira e professor com giz na mão. Aqui, depois da teoria, tem muita prática. Cabo, fio, poste, sistemas elétricos. Na turma de 20 alunos, estão futuros técnicos que vão sair desse curso preparados para lidar com instalações de telefonia e internet. Eles aprendem desde princípios básicos, como ética profissional, elétrica básica, redes de computadores, e a parte específica, que no nosso caso é a parte de telecomunicações. Os alunos fazem parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o PRONATEC. Estão aqui de olho no mercado de trabalho. Gil por exemplo era motoboy mas agora só quer saber de telecomunicações em vez de terminar o curso e já entrar na empresa e começar a trabalhar Só neste ano na área de comunicações são 8.500 vagas pelo Pronatec São 33 cursos diferentes todos de graça eles estão divididos em quatro áreas: radiodifusão, inclusão digital telecomunicações e conteúdos digitais tudo pensado para formar mão de obra que lide com novas tecnologias. A ideia desses cursos é tentar é, absorver todo o crescimento do, do setor de comunicações nos últimos anos. A quantidade de acessos móveis, a quantidade de banda larga que cresceu nos últimos anos e também as próprias políticas do Ministério das Comunicações, como por exemplo Cidades Digitais, que é, leva né, maior necessidade de formação nessa área de comunicações. Como um todo Aqui o curso ainda não terminou Mas há quem garanta que o emprego já está bem à vista Tem muitas vagas em aberto para esse setor E é um mercado que cresce gradativamente né? então... Não, tenho, não, vai ter dific, não vou ter dificuldade para procurar emprego. Então, além de ter grandes empresas que contratam esses jovens que terminam esses cursos na área de telecom, como grandes operadoras, é, há também aqueles alunos que abram as suas próprias empresas para poder prestar serviços na área de telecomunicação, na área de instalação de centrais telefônicas, né, para, tanto para pequenas como para grandes empresas. Quer ter mais informações sobre os cursos? Então acesse a página do Ministério na internet. O endereço é www.comunicações.gov.br. Lá, no alto da página, do lado esquerdo, você encontra um link para o Pronatec Comunicações.